Salve, salve, família GB! Eu sou o Ney Paulo Guaranha, professor de Educação Física do Colégio, especialista em lazer e animação sociocultural. Vim trazer para vocês cinco dicas para nós fazermos um período de férias de uma maneira mais leve, agradável e familiar. A primeira dica é sobre o brinquedo. Resgate aquele brinquedo e que a criança faz tempo que ela não brinca, traz novamente a realidade daquele brinquedo antigo, afinal um brinquedo só é um brinquedo a partir do momento que ele é brincado e como dica, deixe esse brinquedo à mostra para que quando a criança tiver vontade ela vai lá e pegue por conta própria. A segunda dica é os espaços lúdicos que nós temos em casa, sair da rotina, já pensou em tomar café da manhã, almoçar ou jantar na varanda, no quintal, fazer um piquenique, não sendo na cozinha, em outro local da sala, do quarto ou até mesmo da cozinha, pense de formas diferentes organizar até mesmo os talheres dentro da cozinha é uma maneira divertida e lúdica onde a criança possa aprender brincando as questões de organização. A terceira dica é sobre uma campa dentro. Pegue o seu colchão, as suas cobertas e coloque lá na sala. Escolha um filme bacana e assista de uma maneira divertida, onde vocês possam dormir juntos, num ambiente diferente que não seja o quarto. Ou já pensou dormir debaixo da mesa, fazendo uma cabaninha com lençol ou cobertas? São experiências diferenciadas que as crianças também não se esquecerão tão facilmente. Mas não esqueçam da pipoca, hein? A próxima dica é sobre a natureza. Alguns médicos já estão prescrevendo transtorno do déficit de natureza, porque as crianças têm poucos contatos no ambiente natural. Trouxe uma dica aqui de nós pegarmos folhas, fazermos um caça de folhas e pedras e colocar o contorno delas aqui. E aí a criança precisa parear a pedra que ela encontrou e que está aqui já desenhada, as folhagens, as folhas secas. Então, busquem alternativas no meio natural. É, brincadeiras ao ar livre são sempre muito bem-vindas. E a última dica é faço um convite para vocês seguirem nas redes sociais, no meu Instagram, que lá eu tenho milhões de brincadeiras e cantorias e rodas cantadas para nós fazermos juntos com as crianças e com as famílias. O meu Instagram é arroba e lá vocês possam encontrar um repertório de atividades e fazerem junto com seus filhos. Lá também tem outras dicas de redes sociais minhas em que vocês possam estar utilizando como ideias criativas para vocês fazerem durante o período de férias. Um grande abraço, até mais.